Existem alguns verbos em italiano que mudam completamente de significado quando tem incorporados a partícula ti, aquela famosa partícula multifunções que gera tanta curiosidade nos brasileiros que estão estudando italiano. Nessa aula eu vou te explicar cinco dos mais interessantes. Mas antes, se você é novo por aqui, eu me apresento. Eu sou Ana Paula, sou professora de italiano há muitos anos, pioneira aqui no YouTube no ensino gratuito de italiano a falantes de língua portuguesa, principalmente brasileiros. Moro na Itália há 14 anos. E se você não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, a não perder o conteúdo que passo aqui semanalmente, a ativar as notificações para que você seja sempre o primeiro a saber quando eu publico aulas novas e a me seguir nas redes sociais, no Instagram também, ali todos os dias, super ativa. Então, me siga por aqui, me siga no Instagram. E se você tem interesse no material adicional que concedo gratuitamente, eu faço através do Telegram. Então, tem aqui na descrição deste vídeo o link para o canal no Telegram. Então, agora, vamos à aula! Como eu disse antes, essa partícula ti é multifunções. No italiano pode estar, você vai ter que interpretar muito o contexto, a frase por inteiro para poder identificar ao que se refere aquele ti. Hoje nós vamos falar sobre esses cinco verbos super interessantes que mudam de significado quando ele tem incorporado esse ti. E o primeiro deles é esse verbo arrivarci. Olha só, arrivare sem o ti significa chegar rrivar-te com o ti significa entender algo, capire qualcosa. Por exemplo, os spiegato dieci volte la situazione, ma Carlotta non ci arriva. Que isso quer dizer? O piegato, dieci volte la situazione, eu expliquei dez vezes a situação, ma Carlotta non ci arriva, mas a Carlotta não consegue entender. Em vez de Francesca te è arrivada súbito, por outro lado, Francesca entendeu rapidinho. O verbo, então, é arrivarti. como fica ali no presente com todas as pessoas, né? com todos os pronomes. Por exemplo, eu, se diz, eu ci arrivo, ou eu não ci arrivo, negativo. Tu, tu ci arrivi ou não ci arrivi. Ele, lui, ou ela, lei. Ci arriva, como no exemplo que nós vimos. Te arriva. Noi ci arriviamo. Voi, vocês, vós, te arrivate. E loro ci arrivano. E eles, loro, ci arrivano. O segundo verbo com o ti incorporado é o verbo um dos mais importantes da língua italiana. O verbo essere significa ser. Ok? Ok? Mas é te com a partícula incorporada significa também entender algo, assim como o arrivar-te, mas também pode significar estar pronto. Quindi anche significa capire qualcosa ou essere pronto, está já ali nos trinques. Então, por exemplo, o professor está explicando a matéria e de repente ele fala: Te siete. O que, que ele está querendo dizer? Ele está perguntando a vocês, ti siete", né? ele está falando com voi, ele está perguntando a vocês se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão entendendo aquela matéria. E aí os alunos podem responder. Si, ti siamo". Ou se alguém não entendeu, vai falar: hum, professora, non ci sono. É, e, vai, e vai fazer a pergunta. Então, positivo é te sono, ou se estou falando no coletivo, ti siamo. Negativo é non te sono, ou non te siamo. E aí, falando com vocês, ti siete, ou non te siete. Ou, por exemplo, com outro significado, com o significado de estar pronto pode acontecer o seguinte, né? Eu tô esperando alguém lá e a pessoa tá se arrumando e eu falo oh, é da hora que te aspetto. Faz uma hora que eu tô aqui te esperando. Te sei. Ou seja, você tá pronta? Já tá tudo ok? Te sei. E aí a pessoa responde. Sim, sì, te sono. Ou seja, sim, sim, eu estou pronto. Um outro verbo muito interessante, mas é muito interessante, como eu gosto desse verbo e muito utilizado, é o Tenerte, tenerte, o que que significa? Tenere, sozinho, pode significar, né? Significa literalmente segurar alguma coisa, tenere, qualcosa, ok? Não significa ter, atenção, significa segurar alguma coisa, mas tenerte, com o ti, significa estar apegado com alguma coisa ou interessado em alguém ou em alguma coisa. Eu vou dar os exemplos e aí você vai ver que em cada exemplo você vai analisar o contexto e vai entender o que significa. Por exemplo, os amigos vão ao restaurante e aí um deles, né, na hora de pagar, fala assim: Questa volta pago eu, ele conto. Ci Te tengo. Questa volta pago io, il conto. Ci Te tengo, ci Te tengo proprio." O que, que ele quer dizer? Dessa vez eu pago a conta. Eu faço questão. Nesse caso, ti te tengo significa eu faço questão. Ou por exemplo, Eduardo ti tiene tantissimo a parlare bene l'italiano. O Eduardo faz questão de falar muito bem italiano. Eduardo ti tiene tantissimo a parlare bene l'italiano. Olha, olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, duas vezes o te tengo, Olha só. Te tengo a dirvi que te tengo a voi. Te tengo a dirvi. Eu faço questão de dizer a vocês. Te tengo a dirvi que te tengo a voi. Que eu me interesso por vocês. Te tengo a dirvi que te tengo a voi. Ou, por exemplo, te tengo a te. Significa que eu me preocupo com você. Te a o quarto exemplo, não menos interessante, é o provar-te. Provar é sozinho, significa muitas vezes experimentar, né? Você prova um tibo, você é, experimenta um alimento, prova um vestido, experimenta uma roupa. Mas provar-te como ti significa, pasmem, dar em cima. Isso, dar em cima de alguém. Por exemplo... Gianluca te está provando com Luciana há seis meses. Ou seja, Gianluca está dando em cima da Luciana há seis meses. Gianluca te está provando com Luciana das seis meses. Ou uh, Mário te prova com Lucia. Mário te prova com Lucia. O Mário dá em cima da Lucia. Okay? Então, como fica aí a conjugação no presente? Eu te provo com qualcuno. Te provo com qualcuno. Tu te prove com qualcuno. Ou seja, você dá em cima de alguém. Provar-te com. Lui, o lei te prova com. Noi te proviamo. voi te provate, E loro te provam. E finalmente, o quinto verbo, super interessante também, é cascar-te. Cascarte, o que significa? Cair no, jo no jogo de alguém, ser vítima de uma armadilha. Significa não entender, por exemplo, que está sendo enganado. Enfim, não, não capir, um engano, é ser a vítima de um engano. Olha o exemplo. Te casco sempre, a de Antônio. Eu caio sempre nas brincadeiras do Antônio. Te casco sempre, alisquerce de Antônio. Não tem um significado literal e no português a gente fala também, né? Eu caio nisso, porque literalmente cascare pode ser cair. Então, como no, no português, que tem um sentido literal e um sentido figurado, no italiano também, esse sentido figurado é o cascarte, que é né? cair no jogo de alguém, cair numa armadilha, ser enganado. Então, ó, te casco sempre, alisquerce de Antônio. Eu caio sempre nas brincadeiras do Antônio. Ou, como diz essa música linda e maravilhosa, que inclusive tem análise dela aqui no canal, análise do texto inteiro, da letra inteira dessa música. Ela diz assim: Ó, <soros> Manon iluderti e anantikaskopiu. Mas não se iluda, eu não caio mais nessa. Hum? É uma volta te cascava. Antes podia até cair na, no lero-lero lá dele, mas adesso não te casca piu. Lei, não te casca piu. Ela não cai mais nesse lero-lero. Agora, antes de encerrar essa aula, vamos dar uma treinada aí em pronúncia. Vamos fixar essa informação da seguinte maneira. Repita em voz alta essas frases que nós vimos aqui nos exemplos. Então, eu vou dizer a frase e você vai repetir em voz alta. Isso vai ajudar a fixar a informação e, é, e também vai te ajudar aí com, com as pronúncias do italiano e a desbloquear o italiano, ok? Então, vamos lá. Primeira frase. Ho spiegato dieci volte la situazione, ma Carlotta non ci arriva. Ho spiegato dieci volte la situazione, ma Carlotta non ci arriva. Tocca a te. Otra frase, è da un'ora che ti aspetto. Ci sei? Tocca a te. Ci sono? No, non ci sono. Otra frase. Questa volta pago io il conto. Ci tengo. Tocca a te. Ci tengo a te. Edoardo ci tiene tantissimo a parlare bene l'italiano. Tocca a te. Ci tengo a dirvi che ci tengo a voi. Tocca a te. Gianluca ci sta provando con Luciana da sei mesi. Tocca a te. Ci casco sempre agli scherzi di Antonio, ci casco sempre agli scherzi di Antonio, tocca a te. E finalmente, è verso di questa musica meravigliosa. ma non illuderti, io non ci casco più, ma non illuderti, io non ci casco più, tocca a te. Você conseguiria formar uma frase com um desses cinco verbos e deixar o exemplo aqui nos comentários? E, lembrando, se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais. Isso aqui é muito importante para que eu continue publicando aqui no canal. E te vejamos na próxima lezione. Nos vemos na próxima aula. Um bate.